Oi, gente linda, tudo bem por aí? Na semana passada eu postei esta foto no Facebook para vocês escolherem, para vocês votarem qual trança eu faria o, o vídeo. Bom, vocês são ótimos, né? Foi muito legal. As duas, é, faz a um primeiro, depois a dois, faz a dois primeiro, depois a um. Bom, a que mais teve votos foi a número 2. Então, eu tô fazendo o vídeo dela hoje e a semana que vem eu faço o vídeo da outra trança. Não se esqueça, inscreva-se no canal e configure aí no sininho para você receber todo sábado uma trancinha nova. Não sai daí não, que eu volto já. Esta trança não tem divisão. Então, você vai começar... Pegando uma mecha de cabelo lá da frente e de cima. Penteando. Sempre penteando as mechas. Vai dividir em duas partes. E vai começar uma cascata cortina. Já tem o vídeo dessa trança cascata cortina. Aqui no canal que eu tô pondo aqui em cima pra vocês, ó. Então, você dividiu em duas partes. Cruzou. Cruzou pegou uma mecha lá de cima jogou no meio dessas duas cruzou de novo pegou outra mecha jogou no meio dessas duas cruza e assim vai até chegar lá do outro lado da cabeça quando chegar do lado de cá você vai medir a para a última mecha que você vai pegar procura pegar na mesma altura da anterior. Ó. Agora nós vamos para a segunda etapa dessa trança que eu vou trabalhar as mechinhas cascatas é aqui que eu vou usar os meus grampinhos. Eu pego a primeira mechinha e faço uma argola. Esta argola... Eu vou prender com o um grampinho na cascatinha que ficou dela, nesse rabicozinho que sobrou, tá? Vou prender pra cima Pego o próximo Próxima cascatinha E por dentro, ó Com os dois dedos na argolinha anterior Dois dedos aqui Você pode usar o passa-cinta também Passa-fita Vou trazer vou, Deixa eu fazer assim que, Pra você enxergar melhor Vou trazer a mechinha por dentro dela E aqui eu já Rodo, girei a mechinha e já trago pro lado de cá, onde eu vou prender com grampinho a minha, o meu rabinho de mecha que ficou aqui. Ó. Você põe o grampinho de baixo para cima, que ele esconde um pouquinho melhor. Aquele ali a gente já vai voltar nele para prender mais. Próxima dois dedinhos dentro da argola. Puxei a mechinha por dentro da argola e já vou girar. Prendi esse rabicozinho aqui. Apareceu aqui, ó. Depois a gente volta para esconder tudo esses grampinhos. Vamos terminar aqui. Hum. Já passa o elástico aqui rente. A última argola eu vou trazer e vou passar essa parte aqui do elástico sem torcer nada, só passando. Agora, nós vamos esconder esses grampinhos. Como que você faz isso, ó? Pegou a mechinha, põe o um grampinho nela e empurra lá pra cima e numa diagonal assim ó. a hora que você vê a pontinha saindo lá aqui em cima aí você para ficou escondido aqui e aqui prontinho ó, mais uma parte feita vamos para a terceira etapa esta é a mais fácil você vai buscar uma mecha aqui nessa parte divide em duas e vai fazer a mesma coisa que você fez lá em cima, uma trança cascata cortina. Pegou, dividiu em duas, rodou. Quando você rodar, aí você vai pegar essas cascatinhas e jogar dentro das duas mechas que você pegou. Pegou aqui, rodou de novo. A cascatinha jogou dentro das duas mechas. E rodou. E eu faço isso com todas as mechinhas cascatas aqui. Enquanto eu vou fazendo isto, eu quero mandar um beijo pra Gabriele Garcia e o tio dela, Carlos Rogério. Eles estão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a Gabriele, ela tem 12, 13 anos, gente, já tá trabalhando com o tio lá no salão. O JR Studios que fica no bairro Moreninhas. Quero agradecer muito o carinho de vocês. Muito bacana isso, viu? Muito legal mesmo. Obrigada, um beijão para vocês e Carlos sucesso no seu salão. Você quer participar da hora do beijo? Mande também o seu nome e a sua cidade. Essa parte você faz bem rente aos arcos de cima. Vamos prender aqui com um elástico de silicone, bem bem rente e justo. Agora, voltamos lá no primeiro e vamos abrir esses arcos para ele ficar igual a da, da outra foto que eu coloquei lá no Face. Vamos puxando todos eles para cima e para baixo, deixar bem grandão. Se você gostou da trança de hoje, deixa seu like aqui embaixo. E você que não está inscrito, só entra aqui, ver os vídeos, inscreva-se no canal e configure para receber todo sábado um vídeo novo. Nesse elástico você pode ou cobrir com o próprio cabelo ou colocar um adorno que você goste. Esta é a trancinha de hoje. Quero muito agradecer a sua participação, agradecer por você assistir aos vídeos, muito obrigada, um super beijo e até a próxima.